Bebem da merenda, contra o sucateamento da educação no estado de São Paulo, contra o fechamento de sala de aula! Ocupando a nossa casa para reivindicar os nossos direitos. Meu nome é Fernando Capês, represento aqueles que mudam esse país. Os meus filhos que estão na escola particular não reclamam de falta de merenda. <risos> A solução que os estudantes secundaristas, os estudantes universitários de todo o Estado de São Paulo que estão aqui hoje ocupando esse plenário, apresentam, é a abertura imediata da CPI da merenda que já está sendo encaminhada, que já existem deputados que nos apoiam e que quer, é, é, é, um apelo, é um apelo que a gente faz também para os deputados. Só saiu daqui com uma CPI! Só saiu daqui com uma CPI! Com Vamos convencer CPI. os deputados a assinar a CPI! Nós já gravamos mais dois vídeos, vamos terminar de gravar com os outros deputados, é, pediram a assinatura dos outros deputados. Então agora é o apoio de todo mundo nessa concentração, nas redes e na leste Quantos mil likes? Quantos Nós estamos num tempo em que é uma virtude ser desobediente. Os estudantes que ocupam a Assembleia Legislativa de São Paulo devem sair do local em 24 horas da pena de multa. Essas crianças que estão aí dentro, esses estudantes que estão aí dentro, não estão fazendo nada mais do que o exercício da cidadania. Que fique bem claro isso aí. Para agradecer e dizer que esse momento foi apaixonante para todos nós. Não tem quem não saiu daqui amando um ao outro dentro desse espaço. Eu acredito que é muito digno da nossa parte agora Não, um... não passo atrás, mas repensar a nossa tática de, de luta, certo? Eu tô tentando não chorar desde que essa assembleia começou. Eu posso dizer com toda certeza que eu nunca vi essa casa tão bonita. Tão linda, tão representativa e tão expressiva para o povo. Eu amo muito vocês. Obrigada. A gente não vai sair lá. Pra jamais a gente vai erguer a cabeça e vai falar que a gente vai voltar quantas vezes forem necessárias para ocupar essa casa para mostrar que o povo é que tem que dizer as coisas como que vão acontecer